Bom, gente, eu vou pedir para Rosinha nos explicar sobre essas folhas que ela pegou ali na horta e vai preparar para nós. Vamos lá? Fala para a gente a respeito. Esse, para quem não conhece, é o peixinho de horta. Tem uns que falam lambari de horta. É uma, uma folha. A gente vai empanar, vai fritar. Depois de pronto, ele fica o mesmo sabor. Para quem não acredita, experimenta. Que ele fica o mesmo sabor do lambari frito, tá? A gente vai começar. Vamos empanar o ovo. Vamos passar no ovo. Eu não coloco sal porque não precisa. Ela já tem o sabor próprio dela. Não precisa de sal. Mais uma novidade para mim um que eu pouquinho não de Farinha de farinha. Farinha de trigo, eu, eu uso trigo mesmo, mas pode ser uma farinha de rosca, qualquer coisa que sirva para empanar. Vai ver que delícia que fica isso. Você faz um por um. E eu faço um por um. Mesma coisa, fazem todos. É um empanado, na verdade. Eu me pergunto, quem será que começou isso, gente? a que... quem quem pessoa viu? pensou nisso? Gente, eu não faço ideia. Eu sei que eu como isso desde que eu era criança. Minha mãe, minha avó fazia isso, tinha na horta. Isso aqui era a nossa carne lá na horta. Eu cresci alimentando isso, comendo isso. Você estava comentando com a gente que você também morou em casa de pau a pique, Rosinha? Morei, morei em casa de, de pau a pique. A gente mesmo ajudava minha mãe a, a passar o barro na parede, passar o barro no chão, no fogão de lenha. A gente fala é, argila, oca, saibro, tudo é a mesma coisa. Gente, fala a verdade, dá uma saudade, viu? A gente fala, a gente era feliz e não sabia. A gente sabia, sabia sim, porque a gente aproveitou muito a infância, a gente divertiu muito. Agora, aí vai esquentar o óleo, depois dele empanado assim, a gente vai esquentar o óleo e fritar como se fritasse um lambari, fritasse um peixe normal. Eu vou pôr o óleo para esquentar, vocês vão ver. Aquela argila, barro, terra, não sei, chamado tabatinga, é isso que é né? nome? Isso, mesmo, tudo é o mesmo nome, cada vocês, região... Vocês usavam também lá, para fazer no, no chão, no, no fogão a lenha, essas coisas, você lembra? É, fazáveis. isso era a nossa pintura, a parede, o fogão de lenha deixou a parede preta, sujou a parede, a gente misturava lá a tabatinga com água, Coava aquilo lá para tirar as pedrinhas que tinha no meio E, e a gente ia passar na parede com a mão mesmo Você pegava um pano velho, uma camiseta velha, um pano velho lá Ia molhando naquela mistura e passando na parede Aí ia ficando branquinho Ia ficando branquinho Tem a, a uma que você usa que ela é rosa, margila argila rosa Ficava rosinha a parede, coisa mais linda E servia também para a gente fazer nossas panelinhas de brinquedo Nosso fogãozinho de lente de brinquedo que coisa, que, que época, né? Nossa, era época. nossos boizinhos, nossos bichinhos, tudo feito de argila. Pegar um outro lugar pra você. Madalena tá aqui já aprendendo a fazer, porque é bom. Eu vou fritando, você vai depois nós... vocês vão ver que delícia que é isso. Nós vamos ter essa planta lá se tudo correr bem na nossa chacrinha, se Deus quiser e Ele quer. E a Madalena já vai aprendendo. Pode ser usar. Eu vou, estou esquentando óleo, nós né? vamos fritar ele. Ele fica assim então, uma hora. Então, ela fica... falou que não colocou sal, não colocou mesmo. Diz que já tem o sabor do peixe e não precisa de sal. Meu Deus do céu, que coisa! Como que é uma simplicidade dessa? E a gente muitas vezes passa, pensa que é um mato comum, não dá valor nenhum. Você já viu essa planta lá em Limeira? Eu nunca vi essa planta lá em Limeira? Nossa, aqui em Minas, Helena, se você for no quintal, praticamente todo mundo vai ter no quintal isso daí. É uma planta muito fácil de cuidar. Você vai pegar uma raizinha e enterrar lá, ela vai virar aquela moita, ela vai espalhar. Se você deixar, ela espalha para o quintal todo, pela horta toda. É uma coisa que você não precisa estar regando o tempo todo. Ela aguenta chuva, sol. E tá? eu, amanhã eu vou registrar ela lá, porque ela parece uma penuginha, né? Parece. Parece, parece. que tem é uma penuginha na, na. Ela tá novinha, quando ela tá mais velha, ela fica aquela folha grossa, peluda, parecendo um veludo. Fica e po, e pode vida. ser utilizado velha também Não tem problema nenhum não precisa, não precisa ser assim novinha não, né? Não, pode usar mas... ela também Pode usar ela, a planta mais velha Essa aí tá novinha, ela mais velha Ela fica mais gostosa ainda, porque ela tem mais sabor Ela fica com mais textura Ah, tá Eu tô fazendo assim, mas você pode picar ela assim na salada Você pode jogar Sim, no suco entendi Ah, também Você pode jogar ela fazer um então, suco com é, ela é. Mil, é? e uma, mil e uma utilidades Uma hora, hora pro novos, né? É, é, põe isso. Põe suco, põe na salada. Você vai ver que coisa. Vamos ver se já tá quentinho. Já. E a é delícia que fica é aquela coisa crocante. Fica bom demais. Aí, Toninho tava comendo lambari e não me convidava, né? <risos> lambari, lambari sem ser da água. Pescaria mais forte que existe é essa. Que coisa, né? Estão fazendo tá um trabalho de tirar a escama. É, é verdade. Então, pouco que não Nada disso. Literalmente pescar o peixe na terra. É, né? O é um peixe que fala pe... é peixinho da horta. Você vai ver que eu não estou mentindo, não estou exagerando. Você vai provar. Aliás, estou aqui com a boca cheia d'água. Você gosta, né? Essa aqui eu vou falar, viu? Quem não gosta de aprender coisa nova, não é mesmo? Eu então, Eu tava comentando, gente. Deus nos abençoou porque esse casal é igual eu e Madalena. Se enfia no meio do mato, não tá nem esquentando a cabeça. Encontra a boiada, corre da boiada. Corre da boiada, esconde atrás de um pau. E lá vem a boiada e aí desvia da boiada e vai que vai. Interessante que tá parecendo peixe mesmo. que até o formato fica de um peixe. E tentava tem um limão que trouxe da cachoeira para a esprezinha Ah, Madalena, você não viu isso, né? O limão lá da cachoeira. Nós estávamos tá descendo e eu vi o limãozinho lá e ela também viu. Pois enquanto ela não conseguiu pegar esse limão, não sossegou. É o único única... limão Que limão bonito. No pé. Agora que eu estou vendo que ele é bonito. É muito bonito. E é delícia que é esse limão. tá bem saudável, né? Tá, olha só, vou voltar aqui outra vez. Ó, ó, que lindo que ele é. Ó, tinha só um, né? Só tinha esse. Eu vi, eu, eu vi ele de longe. que Eu tava filmando, eu vi de longe. Aí você também viu. Enquanto você não pegou, ele você não ficou sossegada. Deu trabalho, tá cheio de espinho. Tava, eu tive que segurar mesmo aquele cipó lá. Tinha tanto espinho, parecendo um arranha-gato. Você, tá você tá no fogo baixo? Não tá, meu fogão quer devagar mesmo. Não, eu perguntei porque de repente a pessoa quer botar no fogo alto e não pode. Não, não pode, pode pôr em qualquer... Quanto mais quente o óleo, melhor que você vai jogar e já vai tirar Ah, então o um fogo alto é. seria bom. Ou pode ser no fogo alto, ou óleo bem quente. É, aqui que tá óleo, tá frio ainda. Mas pode pôr no óleo bem quente, que ele, é, você põe, é igual você fritar um pastel. Você põe, ele uma marronzinho e você já tira. Deu vários né, tem um pouco aqui ainda, e dois ovos dá para bastante coisa né, dá bastante e para quem gosta também, eu ponho só o, o ovo, mas para quem gosta pode misturar um pouquinho de leite no meio do ovo também, que não uhum. fica bom, tem gente que acha que quer é mais trigo, Vou pegar mais um que pouco que de que trigo. Ele tá ficando com a aparência bonita, viu? Vai, e vai ficar gostoso. Ele não explode, não, né? Não, não tem perigo. Não explode, não Não tem espinho também. É que você sabe... É, sabe que o. o... Dependendo da carne de frango, dependendo tem umas carnes que explodem no, no, no... Explode. Não, mas esse aqui não. Uma vez eu tava vendo um rapaz, filme Foi... Filho, é, você bate um... nesse você vê que ele tá crocante fica durinho. Não sei se mas foi delícia. uma coxinha de frango, sei lá. Explodiu, quase cegou o menino. A pegou minha mãe no queimou rosto. O rosto? Uma vez com coxinha. É, com coxinha, explodiu quase que. Ela comprou umas coxinhas congeladas no supermercado, perfeitada, né? Na coxinha estourou, na gordura, veio tudo, o rosto dela do lado assim, ficou tudo sem pé. Perigo, né? Ainda bem que não pegou no olho, né? Nossa, foi, foi tempo pra sarar o rosto. Deixa eu ver se o fogo de trás tá melhor. Peraí. Meu fogo não tá dando a de comprar um novo, né? O cheirinho, tá sentindo cheirinho de peixe? Não. Peixe frito? Uhum. Se falar assim, ninguém acredita, pra quem não conhece, né? De... Uma folha que empanada de cheira de... A peixe. Não, você duvida, como que uma, uma coisa verde vai cheirar peixe? Será que uma mãe num desespero um dia para fazer comida para os filhos descobriu isso? Ou será que uma pessoa sábia, tentando fazer lá suas pesquisas, descobriu isso? Como é que foi? Será, não? Eu não faço ideia, eu sei que eu como isso desde criança e sempre gostei e nunca enjoa, não enjoa. Ai, ah, eu preciso dessa planta lá Viu? em casa Viu, olha lá, fica um É. Como que pode parecer, né? Ai, já não me olha lá, Madalena ah, E o cheiro do lambari é, sim, bem na de de Gente, bala, é o seguinte, bala. ó Eu tô falando aqui pra vocês eu sei que vocês me conhecem é de duvidar, mas o cheiro é de lambari. Hum, eu estou assim, meu Deus, hum. eu já falei e volto a falar. Vivendo, aprendendo e morrendo sem saber nada. Ela está fitando ali e o cheiro é de lambari mesmo. Muito bom. Uh, uh, uh, uh, uh. Ela não colocou sal e realmente não precisa. Tu viu como o sabor é de, de lambarinho? Nossa. Não que faz falta o sal, sal né? viu? Não faz. não faz. Se quiser, pode. Gente, vou falar a verdade, hein? Como diz o outro. Pra lá, lá de bom. A lá de bom, A tá se refestelando ali, ó. Hum. Ó, Ana Maria perdeu o longe, <risos> É. muito bom, né? Eu comi aqui também. Estou assim, admirado. Vou pegar isso aqui vamos vem comer agora, que é, não tá, tem mais aqui. Tá, a pega soco na geladeira, tá? Eu vou pegar na geladeira. Nossa, porque que não, não congelou. Vou fazer gelada, vem cá, não. Olha. Ah, mas não congelou, não. Nossa, cadê que congelou? Não congelou, não. É? é bom, que bom, hein? Olha o limãozinho da cachoeira. Vamos cortar aí, não, não cortaram esse limão ainda não. Acho que é guardado de lembrança. É, mas é. eu já dou jeito nele já. É. Isso, corta aí, deixa. Não pode cortar a toalha é dela, é só isso. Claro que não. Claro, claro. Cheirosinho? Bom, gente, eu amo o cheiro de limão. O refilão tá um cheiro outro. É bom, é bom, é bom demais. Ou sim, eu lembrei agora do que você falou. Que a tua mulher gosta de chupar isso aqui sem nada, né? Aham. Uhum. Pra mim esse é, é melhor do que laranja. Olha o peixinho empanado com limão. Hum. Se não pudesse entrar aí, que tá ali bem na boca. Ah, é. não, não. não. Esse peixinho aqui é, faz parte de alimentos punk e aí a Rosinha que é muito sábia, vai nos ensinar uma coisa que eu nunca pensava, tem gente que não sabe disso, mas os mais velhos sabem que a gente come caruru e também come beldruega, para fazer o xarope. É o caruru. Caruru, como é que você é? Você pode fazer o, o caramelo, você vai fazer um caramelo com ele, o açúcar queimado que nem alguns falam. Como se fosse fazer para pudim. É, aquele lá que a gente faz só pão pudim Aí você pega e joga e ele na hora que o caramelo tá quase pronto Você vai colocar um pouquinho de água para ele virar uma calda Vai jogar a erva no meio e vai, Ela vai desmanchar, ela vai derreter vai virar um xarope E cura a tosse é xarope, a gente, de, xarope de caruru, brinca gente? A gente curava a nossa tosse assim Era desse jeito que não, não tinha essa de comprar xarope, comprar antialérgico, antialérgico nosso era tudo da horta. É verdade. Que coisa. Mais uma, Madalena. Agora dá pra passar os nossos netos, né, Bem? Porque pro nosso filho já não dá Mas mais. Mas é. Você sabe que, ó, o Toninho ficou dois meses tomando. Três, dois antibióticos, anti-inflamatório, dois remédios para dor. E mais ainda um para bicose. Dois meses tomando. Depois que ele parou de tomar... Cortou o remédio, largou a mão, não terminou o tratamento, simplesmente largou os remédios, hum. ele começou a melhorar. Com, a babosa, com, com com os remédios de casa, com, com uma coisa ou outra que fazia, o que mudou, começou a melhorar. Tá aí, ele mesmo pode falar. É, mas que coisa boa é aprender, né? É, é bom aprender e depois poder ensinar. Exato. Então vamos comer. Vamos comer. Tá na hora. Deixa eu isso aqui, senhor.